O hipopótamo é um mamífero semiaquático encontrado na África, conhecido por seu tamanho grande e aparência distintiva. Aqui estão algumas informações básicas sobre hipopótamos. Características físicas. Os hipopótamos têm corpos volumosos e pesados, com pele espessa e quase sem pelos. Eles têm cabeças grandes, com olhos e ouvidos pequenos em relação ao tamanho do corpo. Seus dentes caninos incisivos são afiados e podem crescer até 50 centímetros de comprimento. Habitat. Os hipopótamos vivem em rios e lagos na maior parte da África Subsaariana. Eles passam grande parte do dia submersos na água para se manterem frescos e protegerem sua pele do sol. À noite, eles saem da água para se alimentarem em áreas próximas. Dieta Hipopótamos são herbívoros e se alimentam principalmente de capim. Eles têm estomagos grandes e complexos, que ajudam a quebrar a fibra das plantas duras que comem. Comportamento Os hipopótamos são animais solitários e territorialistas. Eles podem ser agressivos quando se sentem ameaçados ou quando estão protegendo seu território. Eles são conhecidos por sua capacidade de atacar barcos e outras embarcações. Conservação: Os hipopótamos estão listados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, e o CN, devido à perda de habitat e à caça furtiva para sua carne e dentes. Curiosidade A palavra hipopótamo vem do grego e significa cavalo de rio. Além disso, o hipopótamo é considerado um dos animais mais perigosos da África, matando mais humanos do que qualquer outro animal selvagem na região. Espero que isso ajude a responder suas perguntas sobre hipopótamos.